Assim, hum, tudo bem? Hein? Tudo bem, pode dizer. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, tudo bem. E com você? Hein? Graças a Deus, tudo bem, pode dizer. Tudo tranquilo. Que bom. Hein? E se não está tranquilo, tranquilizado está? Hein? Se não está tranquilo, é, a gente pede dados e vem uma interpretação que permite... A sensação de tranquilidade se restaurar. Às vezes demora um pouquinho, mas sim, não falha. Ah, assim, é. hum, já. Perfeito. O que vamos falhar hoje? Faz tempo que a gente não se fala. É mesmo, Pai José. Você você estava, você estava sumido. O que você andava fazendo? assim Eu estava trabalhando em outras coisas. Que coisas. Que, coi... que coisas é... você estava trabalhando, Pai José? eu estava trabalhando nas camadas de arquitetura e de indução e manifestação. Que isso, Pai José? As camadas de arquitetura, indução e manifestação são o que propiciam escolhas, opções, possibilidades, acessos, né? o que deixa acessível e ah, o que deixa o estímulo acessível, compatível e ressonante. São essas essas ligações que nós estávamos fazendo a A gente estava tirando os gato net da sensibilidade do planeta. Não? Os gato net. Sabe o que é gato net? Me lembrou quando a pessoa faz o gato para pegar eletricidade que que não é não não não foi designada a ele pelo sistema, sim, assim, lícito. Sim. Sim, é Mas que vem de uma necessidade que ele sentiu porque ele é fruto de uma negligência e abandono, né, Pai José? Num sistema cuidadinho não haveria gatunete, porque não haveria é vontade gato net, assim. Gatunete não é eletricidade, é de TV a cabo. É. Ah, TV a cabo, tá bom. Gatunete é de TV a cabo. Oi? Mas... Mas é uma adaptação que o ser faz porque ali houve uma falta, não? Ah, sim. Falta de condições de ter TV a cabo? Isso. Ah, sim. Mas o ser não foi julgado, né? Está no trânsito e julgado. Não é problema meu. Eu só restabeleci o sinal para quem de direito tinha sinal. Tá certo. E o que isso... Você não vai não fazer lembra... a pergunta mais importante? Eu não sei se Quem de é direito, direito tinha sinal? Todo acho mundo. Acho que todo mundo de direito tem sinal, não? Pois é, é foi o que eu disse. Tá Só que o gato neto estava restringindo o o, o sinal do povo. não? Entendi, estava um sistema elitista. Estava um sistema bugado. Deram um nó na mangueira porque dava com muita pressão para a pressão ficar boa e gostosa para o ser em questão. Hein? E aí reduziu a, aquele recurso para todos os outros seres. Exato. Você nunca... Foi uma explicação muito boa, não? sim. Foi muito boa. Agora Entendi. você sabe o que a gente faz. Sabe pensar no, no nó da mangueira. Pois é, ser, pois é, é, é, Desfazer o nó da mangueira. É, penso é. a gente está desfazendo os nó da mangueira. Mas, ser e quais diferenças o ser que está aqui imerso? Ah, pode no, começar a notar, então? Ah, quase nenhuma. Sim, sim, sim, sim. Outra coisa que você não esperava. Porque quase nenhuma, se antes não era, me parece, que antes é, era diferente e foi feita uma coisa, se supõe que vai haver, vai haver mudanças, não? É, mas isso presume o movimento de ir para com a mudança. Entende, John? Esse de onde eu estava trabalhando, precisa do movimento em direção à mudança. Entendeu, assim? Por exemplo, eu quero dados. Eu quero dados um sinal. Você manda o um sinal. Agora o sinal chega na, na fonte e retorna. Mas para o ser que está vivendo assim, tranquilo aqui, e não pede dados, ainda não está assim, tipo sistema inteligente. Quem sabe semana que vem que a gente vai lá tirar outras normas. Entendeu, Marcinha? Então ainda requer uma certa iniciativa de pedir. Sim, sim. Não é uma opção latente, né? O mês que vem já vai ser opção latente, sabe? A pessoa já fica explícito, né? Mês que vem já? Pode ser. Ah, sim, é. Estamos na, na, na produção em massa. Né? Vai está rápido então? Sim, a pessoa fica mais explícito, né? O que ela pode fazer é negar, né? Aí ainda nós não temos ainda esse nível de acesso. Mas fica explícito para a pessoa que há outra opção. Entendi, Márcia, mas, mas só de já ter outra opção já aumenta o, o grau de liberdade do ser. Ah, consideravelmente. Mas, é como eu disse, a gente é exigente. Ah, é muito bom, então, pode assim ah, eu sou o mais exigente de todos Então fico grata eu Sou o veinho exigente Tipo, sou o personal trainer, não? Assim, perfeitão Sei Eu sou eu sou um personal malhado e veinho Aí eu falo para a pessoa Se eu sou veinho, eu consigo Por que você não consegue? <risos> Tô brincando, não. cada um tem direito de ser como gosta. Todo mundo é livre para ser quem é. Não há limitações ou condições. Mas se você contrata contrato personal, sem nenhuma imposição estética, nenhuma questão do corpo, com liberdade e paz de espírito, e você deseja, como meta, chegar num corpo esculpido, né? aí você tá Está tá ali lendo as condições do acordo e está me dando liberdade para que eu use as motivações que eu julgo adequadas, sempre com respeito, carinho e amor, ontem. Assim, é? Tá certo, professor. É, é como um entende trato. entende a diferença? Sim. É como um, trato, um contrato com cláusulas explícitas. Pois é. Agora temos cursos similares. Sim. Lição 175. É. É uma revisão da lição 159 e 160, e a ideia dessa lição é só Deus é só amor e, portanto, eu também. E é dou verdade. Os, dou os milagres que tenho recebido, Deus é só amor e, portanto, eu também. Estou em casa, o medo é estranho aqui. Deus é só amor e, portanto, eu também. Afeitante. Quer dizer, dou os milagres que tenho recebido, então quer dizer que, que eu dou as perspectivas mais amplas que eu tenho recebido ou percebido. Sim. Perceber e receber é a mesma coisa, né? Sim. Não perceber e receber, não é Porque eu posso perceber e não aceitar o que eu percebi, então não recebi. Sim. Há muitas formas já. E, e a outra parte, eu estou em casa, o medo é estranho aqui. Mas, Pai José, por que, que eu ainda tenho medo, então, de algumas coisinhas? É porque eu não hum. me sinto em casa, né? Porque, se, porque... Ah, entendi. É porque a primeira parte é estou em casa, o medo é estranho aqui. Então, se eu me sentisse plenamente em casa, no Orbe, eu não teria medo. É isso? Sim, sim. E se o ORB desse essa condição, né? E o Orb vai dar essa condição, eventualmente? Sim, sim. Antes de 500 anos? Sim. Em um ano, em quanto tempo pode dizer que o Orb vai dar essas condições? A... Não sei, não tenho prazo, não sou da equipe de prazo. Tá certo. Eventualmente. Sim. Mas até lá, eu posso literalmente, mentalmente, me, me... Porque no universo pessoal, eu posso administrar isso, certo? No universo pessoal, eu posso dizer que eu estou em casa. Acho que... E o orb e o universo comum, representado pelo orb, respeitam essa, essa declaração no universo pessoal. Sim. Tá bom. Então, enquanto ainda não vem de maneira sistêmica, os seres podem implementar isso de maneira individual, é isso? Exatamente, brilhante, ó. Tá bom, gostei. E com os ajustes que já foram feitos, se tá difícil ou se, não, se o ser ainda tem medo, ele pede dados. Perfeito. Tá bom. É isso. Tá bom, pode Eu gostei. Tá, só fique com Deus. Gratidão.